Tudo bem com vocês? Estou aqui com o meu famoso Nicolas. Nosso supervisor de obra? Isso. É o supervisor de uma primeira obra de steel frame, é isso mesmo? É exatamente. Então, vem cá, você que construiu com steel frame, dica: tem um supervisor para ajudar a ler os projetos, acompanhar, ver a equipe, tratar diretamente com o cliente, né? É isso aí. Conta um pouco sobre o seu campo. trabalho. O que você tá fazendo aqui? Conta pra gente. Tô fazendo todo o gerenciamento aqui, acompanhando, fazendo esse meio de campo, né? Entre o pessoal do steel hum? com o cliente, tendo contato diretamente com o arquiteto, conferindo tudo se tá ok. Então, você é aquele meio de campo. É exatamente. não não dá estresse entre ninguém exatamente o cliente me contratou e falou oh, eu não quero dor de cabeça minha dor de cabeça é sua <risos> e eu tô tendo <risos> <dor> essa <de cabeça>, questão <risos> vamos lá né <risos> Ai, você viu, né? Cara, por isso que é bom, posso falar? E eu vejo muito cliente final que não contrata alguém pra gerir, você sabia? Já aconteceu bastante. É. Cliente que não quis contratar a gente, aí chegou no final, deu um monte de problema e já falou, putz, devia ter contratado. Aí contratou só com uma parte final, e aí... É, foi... E como é que tá sendo a experiência pra vocês trabalhar com o Steel Frame pela primeira vez? Ótimo. É. Ótimo, por quê? Vamos trabalhar um pouco mais, explica. O que que tem de diferente, assim? É muito mais rápido, é muito mais limpo, é muito mais dinâmico. É muito melhor do que trabalhar com uma alvenaria comum, né? É, é, eu acho que é alguma... É outra agilidade, né? É. Agilidade, eu, eu vejo que é um, que é um negócio mais do futuro, digamos assim. Né? Eu fui recentemente para fora do país ah, e lá, oh. é, é lá, lá nos Estados Unidos é utilizado muito. Isso. É muito, né? Muito, porque é muito mais rápido, muito mais barato no final das no, no final, no das, final contas. das contas, então, né? Você tem menos gasto de material. Então, é muito e para você controlar isso pela primeira vez, você nunca controlou? Você tá pesquisando, você tá estudando? Como é que tá sendo isso? Exatamente, através de muita pesquisa, muito estudo, né? Olhando bastante, consultando amigos que já trabalharam com isso para saber exatamente como. Ah, você tem, como... ah, tem amigos já que trabalham com estilo? Sim, sim, os então, amigos trabalham com o senhor já. É legal pra caramba. Aí, como eu nunca tinha mexido uhum. antes, né? E sempre quis ter essa experiência. Então, a gente conseguiu convencer o cliente. Aham. Uhum. E aí tá dando... Você muito. trabalhou nesse processo aí de convencimento. Exatamente. Então, tá sendo bom pra ele. Ele tá gostando. A gente também tá gostando muito. Tá aprendendo também. Então, tá sendo ótimo. Ah, então vem cá. Vamos fazer um negócio? Vamos... Eu vou botar ele pra apresentar a obra. O que que ele achou interessante e diferente, hein? Apresenta aí. O que que você tá vendo de bacana? Bom, o que eu já falei da, da parte da, da agilidade, né? Aham. Uhum. Isso tudo aqui que vocês estão vendo aqui foi feito praticamente em três quatro dias. É mesmo? Então, é, a gente tava meio receoso no, no começo apressando o pessoal, mas vamos, vamos começar, vamos começar. Não, calma, calma que vai dar certo. A hora que começou, três, quatro dias a gente já tem praticamente na da parte de baixo do, do primeiro pavimento, 80% pronto. Faltam algumas coisinhas só aqui em cima. E vai ter de, dois andares, né? Vão, vão ter dois andares. Lá em cima a gente vai ter uma piscina, que eu achei legal foi a parte do reforço que tem ali, que o pessoal fez todo um cálculo uh -huh. estrutural pra ter um reforço pra piscina, hidromassagem, então... E o steel frame deu sozinho, né? Deu sozinho. Deu isso, sozinho. É bacana, é? isso é bacana, né? Isso é bacana. Isso e é bacana. E aí, vamos aguentar, né? O peso da própria laje, o peso de tudo isso. Vamos ter churrasqueira. Então, ou seja, é uma área que vai ter convívio de pessoas também aqui em cima. Então, vai ter muito peso. Vai ter muito e peso. E aí, você vê que uma estruturinha daquela lá... Modo de falar estruturinha, né? <risos> Mas uma estruturinha daquela lá vai aguentar tudo isso. Vai aguentar então, tudo é isso. É então, ó, aqui pra cá é uma casa, né? É uma isso, residência. Isso. E o segundo andar vai ser uma área aberta. Vai com ser uma piscina, área aberta. Piscina, churrasqueira. fazer piscina, churrasqueira, hidromassagem, uma lavanderiazinha também. Bacana, bacana. Uma área de, de convivência do cliente com os amigos. Né? Entendi. E essa, a estrutura é toda parafusada. Exatamente. Toda parafusada. Toda e parafusada. você tá sentindo ela ficar firme? Você acha que com, mais, com o restante ela vai ficar mais firme? Com o restante da estrutura ela vai ficar Eu mais firme? Eu tô sentindo ela bem firme, viu? Eu tô sentindo ela bem firme. Mesmo sendo parafusada? Exatamente. É o que me surpreendeu. Eu achei que ela ia ficar até menos, mas a hora que você começa a travar todas as paredes, uh -huh. você balança. Ela não balança. Ela não, ela não se mexe. Sempre e qual era o seu se maior mexe? medo, assim, quando falaram assim, pô, vamos fazer uma obra de steel frame e fechou? Porque uma coisa é você querer, né? Outra coisa é, é você conseguir. Depois que conseguiu, qual era o seu maior medo, assim? era justamente essa essa falta de experiência de porque como é ainda é uma coisa nova aqui no Brasil uhum. infelizmente né é, poucas pessoas optam por esse processo né então é mais essa falta de conhecimento e achar que não ia ficar Principalmente essa parte da estrutura vai ficar frágil, vai ser frágil. Ó, ah, por uhum. quê? Porque é são os ferrinhos, é drywall, é, mais, é, muito é muito resistente. É muito resistente. É muito resistente. E é muito mais limpo, né? Enfim, é bem melhor que a alvenaria comum. Muito mais limpo. Vamos olhando aqui, vamos olhando. Essa frente aqui é o quê? A sala. Isso, aqui vamos ter a sala. Aham. Uhum. Né? Que a sala ali vai ser o sofá com a TV. A gente vai ter que colocar ainda no meio da estrutura os travamentos de madeira. Ah, vamos botar os travamentos pra suportar, de madeira. É, pra, pra suportar a TV, móveis também, né? E Daí aqui pra frente é o corredor. Acesso aos quartos. Ó, oh, então vamos lá, gente. Ó a estreliça aqui no chão, viu? Vai vendo. Então aqui é corredor e aqui... Pra cá o quê? Quarto. Aí nós temos... Aí banheiro. Nós temos um banheiro. Show. Né? Um banheiro, dois quartos, esse corredor. Então aqui é um quarto... Outro aqui. quarto aqui e aqui no final. O que, que ah, é isso aqui? A suíte do casal, né? Ah, é que é uma suíte. Isso, aí à esquerda, o um... banheiro deles, vai ter uma banheira. Uau, top, né? Aí na frente a gente tem um closet. Um closet. Show. Que é tudo que a mulher adora, né? Ah! <risos> gente, mas o closet é enorme, olha! Nossa, né? Cabe... Gente... Cabe tudo aí. Eles vão estocar roupa ou cadáver. É. Né? Não é possível. Aí aqui a gente tem o quarto, né? Do casal. Suíte principal dele. Que aí vai ter essa varanda aqui pra fora. É, exatamente. E aqui em cima, naquele buraco ali onde vai ter a escada, uhum. vai dar acesso ao segundo pavimento. Bacana. Agora o steel frame é simples, né? Mas não é super fácil. É. Ele, ele é meio que uma. É um quebra-cabeça, né? É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. Então você tem que ser bem organizado. Que eu falei pro menino, tem que ter essa organização que é para montar a peça no lugar certo, pra não dar retrabalho, né? Senão o que é para ser rápido acaba sendo demorado por conta disso. Então esse cuidado com a organização é fundamental. Exatamente. Tudo que for montando vai separando no um canto. Você vê que a gente tem marcações nas peças, é O que, que é o que, o que, que junta uhum. onde. então... E apresenta aí, aproveita. Qual é o nome da sua empresa, Nissan? Inova Engenharia. Inova engenharia, engenharia, o pessoal Innova te engenharia, acha. Exatamente. Vai lá no Instagram e acha Nova Engenharia. Innova engenharia. Arroba Inova Engenharia. Então, galera, já tem como achar o Nicolas, viu? Quer procurar um gestor pra sua obra de Steel Frame? Cara, já com sua primeira obra bonita, organizada, subiu em poucos dias, impressionante. Então, ó, galera, Inova Engenharia, presente aqui na Dama do Gesso. Segue a gente lá. <risos> Segue eles lá. Não deixe também de dar essa curtida no vídeo, deixar aquele comentário. E vai lá nas redes da Dama também, no Instagram, vai. Vai que tu vai ter muita coisa, Nicolas. Você já tá me seguindo? Com certeza. Ah, então tá bom. Então tá perdoado, viu? <risos> tchau, gente. Obrigada. <risos> tchau, tchau. <risos>